Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Apostador Esportivo Neste vídeo vou falar novamente sobre esta plataforma Gambling Affiliation Que é uma plataforma que você pode utilizar para indicar casas de apostas Ou até mesmo outros jogos como cassino, poker ou métodos de pagamento Aqui na Gambling Affiliation, que eu já falei sobre ela no canal Mas resolvi fazer o vídeo com maiores detalhes Você pode fazer o seu cadastro aqui e adicionar o seu site. Mas caso você não tenha um site, você também pode utilizar suas redes sociais como Twitter, uma página no Facebook, a conta no Instagram ou no Snapchat, ou até mesmo um grupo no Telegram ou no WhatsApp. O mais importante é que a URL que você vai utilizar para cadastrar aqui, ela tem que ter conteúdo sobre aquilo que você vai indicar. No caso, se você for indicar apostas esportivas, tem que ter conteúdo sobre apostas esportivas, ou conteúdo sobre esportes, enfim, tem que ter um conteúdo real aquilo que você vai indicar o site paga é, duas vezes ao mês no dia primeiro e no dia 15 de cada mês, quando você acumular um mínimo de 100 euros e os métodos de pagamento disponíveis aqui na plataforma são transferência bancária, criptomoeda Neteller, Skrill e Paypal aqui na plataforma eles pagam dois tipos de comissão, que são CPA e compartilhamento de receita aqui em perguntas frequentes também citam CPL, mas isso aqui é raramente irá ter alguma publicidade que ofereça a cpl geralmente é cpa que é o custo por ação então eles irão pagar por ação por exemplo uma casa de aposta exige lá algum tipo de ação você indica digamos a rivalo e a rivalo exige que o jogador faça um depósito de 20 reais e uma aposta de 20 reais depois dele fizer isso você vai ganhar a sua comissão aqui na plataforma o outro tipo de comissão aqui que é o compartilhamento de receita você indica o jogador para casa de aposta e geralmente você ganha quando ele perder. É, digamos, o método menos ético de indicar. Então, você indica um apostador e, digamos aqui um exemplo qualquer, quando ele perder lá, você vai ganhar 5% das perdas dele. CPA é uma forma mais ética de indicar. Mas existe outra forma aqui que pode ser indicada através de compartilhamento de receita, que você não depende da perda de ninguém. Que é a outra opção de comissão aqui, que é a comissão através de... Do programa de referência você indica a plataforma e recebe 5% dos ganhos que as suas indicações conseguirem aqui na plataforma ou seja você não depende da perda e sim do ganho destes indicados e o valor que você recebe quem paga é a plataforma ou seja não vai sair do ganho deles quem vai pagar é a plataforma vai sair do ganho da plataforma e para cadastrar aqui a sua url você vem aqui na, no menu sites e depois em adicionar site. É muito simples. Se estiver dentro dos requisitos aqui da plataforma, será aceito. Se não tiver, você faz algumas modificações até conseguir ser aceito. Para cadastrar aqui o seu método de pagamento, você vem aqui em conta. Depois vem definições e depois na aba pagamento. E aqui você adiciona o um método de pagamento e até o limite de pagamento. Caso você queira receber quando alcançar 400 euros, 1000 euros, etc ou até mesmo não receber e deixar acumular aqui na plataforma. E para você pegar aqui o seu material para cadastrar, basta você vir aqui no menu campanhas e depois em catálogo de campanhas. Existem outras opções aqui, mas apenas por essa catálogo de campanhas você já consegue fazer tudo que você faria separadamente nas outras. Existem vários menus aqui, mas eu posso resumir a apenas esses três menus. Para você adicionar o seu site, adicionar a forma de pagamento e registrar nas campanhas aqui para fazer a sua publicidade. Então, depois que você vir aqui em campanhas e catálogo de campanhas, você precisa refinar sua busca. No caso aqui vou colocar Brasil, vou escolher aqui a categoria apostas esportivas e também Subafiliação. afiliação depois vamos escolher aqui as casas, apenas de exemplo, vou escolher poucas casas aqui, Pinnacle, Rivalo e a própria Gamble Affiliation, que é a opção de pub fazer publicidade para Subafiliação. depois temos aqui as duas opções que já conhecemos, CPA e compartilhamento de receita e depois clicamos em procurar, vou adicionar outra casa aqui para me mostrar um outro exemplo, quando você não estiver Registrado em alguma campanha aqui, como por exemplo aqui no meu caso a primeira casa de aposta eu não estou registrado e por isso mostra esse botão verde. Então você clica no botão verde e depois em registrar e você precisa aguardar a verificação da sua inscrição aqui nesta campanha para ver se vai ser aceito ou não. Mas geralmente é aceito. Bom, depois de registrado basta eu vim aqui pegar os materiais para começar a fazer a publicidade, mas antes vamos ver como Quanto eu ganharia aqui, por exemplo, na pináculo? No tipo de acordo que é CPA, eu ganharia no mínimo 35 euros e até o máximo de 40 euros. Eu ganharia 35 euros por cada indicação quando eu indicasse de zero. Aliás, de 1 um até 20 jogadores. A partir de 21 jogadores ou mais, eu ganharia 40 euros por cada indicação. E a ação que os jogadores teriam que fazer está descrita aqui em condições. Eles teriam que fazer um depósito mínimo de 20 euros e fazer uma aposta, que geralmente é do mesmo valor até alcançar o mesmo valor deste depósito mínimo de 20 euros. Ou seja, uma ação muito fácil, muito simples, que qualquer apostador irá fazer é, espontaneamente. Bom, depois de ter visto isso, nós vamos aqui em ver sites para ver o material de publicidade. Depois clicamos aqui no botão verde, obtenha os seus visuais. Abrindo a página aqui, nós já vemos o nosso link de indicação e depois mais abaixo nós vemos o nosso código dos banners para quem for utilizar em um site. Então basta que venha aqui em obter código e pronto, copiar e colar lá no seu site esse material de publicidade. Bom, então é simplesmente o que você faz aqui para registrar em alguma campanha e começar a fazer a publicidade. Isso é o que eu queria mostrar aqui nesse vídeo sobre essa plataforma. Acredito que tenha ficado bem claro sobre como utilizá-la. Qualquer dúvida, deixa na descrição. Acho que a maior dúvida das pessoas é como cadastrar aqui um site, seja ele do Twitter, Facebook, qualquer um. O mais importante é que esses perfis que você escolher, eles têm um conteúdo sobre apostas esportivas, se você for indicar apostas esportivas, que provavelmente é por isso que você está assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida você deixa nos comentários e se souber eu responderei. Agradeço por assistir esse vídeo e até o próximo.